Pode eu fazer dois baby back rib burgers, the combos? Single, double, third, or half. Uh, single? Alright, what size and what to drink? What's up, guys? E hey, galera? Hoje estamos aqui, a gente acabou de sair da academia. Eu pensei, putz, preciso de muita proteína para minha janta hoje. <laughs> e gordura. <laughs> então, decidi fazer mais um vídeo. Coisas ridículas no fast-food americano. Então, o okay, que temos hoje? Temos costela! Não, mas não é só costela, né? <risos> é tipo mil coisas. Tá, eu vou explicar primeiro. Esse lugar se chama Carl's Jr. Um, é um lugar de burgers e frango e coisas gorduras. Na verdade, eu não gosto muito. A gente não come... No lugar A nunca, né? nunca come lá. É. Mas eu vi essa propaganda e eu não acreditei. É <risos> um burger, vou explicar. É um burger. Um com... hambúrguer. É, um hambúrguer. <risos> Fala assim né? <risos> com um costelo em cima do burger. É. É. é. Então, <risos> então, se isso não é uma coisa ridícula, não sei o que, que é. E eles nos dão a errada coisa. Você está brincando? Não. Oh, não, não. Ok. Eu achei que eles daram a coisa errada para a gente, mas... <laughs> Isso é ridículo, gente. Na propaganda tem costela vazando do sanduíche. Ai, meu Deus. <laughs> Deixa eu mostrar. Tá. Primeiro, vou colocar a propaganda aqui. Alguém finalmente colocou os cabelos reales no hambúrguer. Foi nós. Tá, isso é o que eu tava esperando, né? Eu também, não E olha isso, isso... aqui! É só esse pequeno... Tem uma costelinha <risos> de nada ali dentro! <risos> Ai, meu Deus, gente! Olha, Carl júnior Ah, no fim, não é tão ridículo, né? <risos> não, parece normal um sanduíche com, sei lá... Ai, não é justo isso. Tô... realmente <risos> Tô chateada, tô desapontada Pelo menos não é tão gordo como eu tava esperando, né? Ah não, só tem onion rings Sim, gente. mas tem, tem onion rings também Aqui tem pickles que a Michelle vai me dar Né, já tá aqui, já tirei do sanduíche <risos> meu pickles. Ok, mas vamos provar? Pega a parte que tem a costela tá. para morder eu vou, eu vou colocar para frente é, eu também, tipo, tá aqui. Nossa, e demorou, tipo, 10 minutos para eles fazerem isso. Aham, uh -huh, demorou uns 10 minutos. Chateada. Tem molho de barbecue, tem onion rings. Parece gostoso, pelo menos. Parece, parece gostoso. Só que eu tô bem chateado com o costelo. É, porque realmente, a gente, na propaganda, na foto, como vocês viram, é... É. E no McDonald's, não sei se tem no Brasil ou não, mas se chama McRib. E é costelo com pão, só. É. E molho de barbecue. Eu nunca vi, mas... É bem comum aqui, então... É. Mas com burger também, isso é o okay, que eu achei ridículo. É. Okay, ok, vamos provar. É costela mesmo. Uhum. Costelinho. <risos> é uma costelinha, mas a é carne de costela mesmo, hum. bem gostoso, a costela. É mais ou menos o que eu estava esperando de um lugar de fast food para é. costela. É. Né? Mas eu, eu não sei, eu achei que talvez a costela ia ser congelada, ou sabe? A costela é gostosa. Não é a maior qualidade. Não, não. E não é tipo, nossa, que delícia, eu vou voltar lá. Provavelmente a gente nunca mais vai comprar isso na vida. Nunca, nunca. Mas não é ruim pra quem gosta de costela e fast food. É. Né? Nossa, hum. mas ainda não acredito a mentira. Que eles daram para a gente. Uh -huh. É um sanduíche de fast food normal. É. Mas, por exemplo, eu já acho McDonald's ou Burger King mais gostoso que isso. Hum. Né? Ah. Uh, ok, seria so mais seguro. Já tem onion rings. Vamos colocar. Você vai colocar frite? batatas? Também. Ok. <laughs> e. Isso custou quase 20 dólares para nós dois. Sério? Aham. Uh -huh. De... Meu Deus! Dez dólares para os dois. Quanto que é um sanduíche normal no Carlos Júnior? Para nós dois. Esse lugar tem mais opções ridículas. Ridicu tipo, eles oferecem esse sanduíche um single, que é só um hambúrguer. Um double, que é dois Um triple, que é três A gente deveria pegar esse, né? A gente deveria ter pego de três ah. Mas, gente, a gente acabou de sair da academia, né? Ia ser muita sacanagem <risos> Comer um de três depois da academia Ah, hum. acho que comemos O suficiente para dar uma nota, né? É Primeiro, eu vou dar uma nota de zero Para Carlos Júnior para a mentira É, nossa o Foi muito Tô, nossa muito chateada assim geralmente as propagandas aqui fazem jus ao que ao que é o muito parecido mas foi muita sacanagem que eles fizeram vocês viram minha reação eu, eu achei que era o pedido errado é, eu a gente, tipo, a, gente da, a, a gente já está muito longe do lugar então eu achei que eu teria que voltar e pedir para outra mas é. no fim isso. Estamos muito desapontados. É, mas o sabor, o sanduíche é, combina um pouco. É, mas eu dou um 5. Vocês podem fazer isso né? <risos> é. em casa. Vocês podem fazer um hambúrguer. fica mais gostoso. com Coloca um costelo em cima. Só que não tem o osso. É, é eles não tem o osso aqui. A é é. costelinha só a carne. O sanduíche eu vou dar a nota de 6. Eu dou cinco. Cinco só? Cinco. É porque eu tô... Ah, não sei, assim. Eu, a gente come hambúrguer em uns lugares, inclusive fast food, que são tão gostosos. É, tipo tem... Five Guys, é. In-N-Out. O próprio Burger King é melhor que isso. É, é verdade. Então por isso que eu dou cinco, assim. Porque eu tô elevando aos outros fast foods de hambúrguer. Uhum. Né? Por esses 20 dólares, você pode ir no Taco Bell e comer... Você pode pedir, tem tem os tacos por menos do que um dólar. São tacos normais, né? Você pode pedir uh, 20 tacos. <risos> é muita <risos> né? comida. É. Então, é, eu achei o preço também meio alto. Para, para valor pa, valor, é 2 de 10. Isso, também Sabor, acho. Sabor, 6 de 10. 5. E o lugar, zero. Porque Zero. eles mentiram. É, enganação. A gente não gosta de enganação, viu? <risos> então, gente, uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham, tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau.